A quiropraxia é uma profissão na área de saúde que lida com os sistemas neuroesquelético muscular. Ela restaura, melhora o funcionamento articular, em especial da coluna vertebral, onde existe um aglomerado de mais de 90 articulações e a relação dessas articulações com os nervos periféricos, são muito íntimas. Então uma disfunção articular tende a causar uma irritação, uma inflamação nas raízes de nervos, tensionar a musculatura e às vezes até irradiar essas dores para onde esses nervos vão. O que a quiropraxia pretende fazer, na verdade, é melhorar o funcionamento dessas articulações, dando assim ao paciente uma melhora de fato na movimentação articular da coluna e dos nervos e dos músculos também que fazem essas articulações se movimentarem. Né? Então aqui nós temos um modelo de uma coluna formado por vértebras, entre uma vértebra e outra temos os discos, entre as articulações das vértebras temos um buraco que a gente chama de forâmina e nas forâminas saem os nervos periféricos que vêm da ligação do cérebro para o resto do corpo. Essas articulações da coluna todas têm que se movimentar numa coluna normal. E os discos têm que ser bem. Os discos precisam ser é, bem hidratados. Às vezes, com, se existe uma disfunção articular devido a um acidente, a um trauma, às vezes é um peso que a pessoa pegou de mau jeito, às vezes é uma, uma queda que a pessoa tomou. Alguma coisa pode acontecer aonde às vezes. É, má postura, esforços repetitivos, né? Ou, às vezes até causas emocionais também, onde existem tensões exacerbadas em certas áreas da coluna. E a tendência é a, a, essas articulações é, criarem uma restrição e um, uma movimentação inadequada, uma movimentação disfuncional. Isso tende a criar atrito entre as articulações e causar um processo de desgaste com o passar dos anos o disco tende a desidratar, perder espaço, os nervos tendem a, ficar, a, a criar mais uma, menos espaço para eles também, então a movimentação pode causar irritação na raiz do nervo e isso vai ter um efeito sobre o corpo de uma forma generalizada. A gente busca a disfunção nessa articulação, nas articulações restritas, ou seja, restrição de movimento e onde que essas vértebras estão posicionadas a gente posiciona o paciente de uma forma adequada e tende a destravar essa área para poder restaurar a movimentação articular. Problemas de coluna, elas estão relacionados com o sistema ósseo, o sistema muscular e o sistema neural. Então, na verdade, é o um neuroesquelético muscular. Então, tem que ser abordado... É, o, que é, o, que seja, né, o que precisa ser necessário fazer para restaurar o maior bem-estar para aquela pessoa, para o paciente. Né? A forma da gente se movimentar, a gente tende a causar problemas na nossa coluna. Forma da gente sentar, forma da gente levantar um peso. Então, frequentemente, a coluna da gente dá sinal. A quiropraxia, como profissão, ela é uma profissão muito bem estabelecida, é, mundialmente falando. É, nos Estados Unidos são dezenas de, de, de faculdades, é, existe um quiropraxista, em cada esquina tem um, quem lida com problemas articulares, problemas de coluna, é, e problemas de coluna eles também estão muito relacionados com dores de cabeça tensionais, essas dores de cabeça na nuca, dores ou formigamentos irradiados no braço ou numa perna e disfunções da coluna mesmo em si as pessoas geralmente vão para o quiropraxista como um portal de entrada. É uma profissão relativamente nova no Brasil. A Associação Brasileira de Quiropraxia ela foi feita, né? ela foi estabelecida em 1992. Então, é relativamente novo como profissão. São pouco mais de são 1.500 profissionais atendendo no Brasil como quiropraxistas formados. Apesar do curso de quiropraxia, da formação em quiropraxia, como bacharel em quiropraxia, que ele ser reconhecido pelo MEC, é, a, o Ministério da Saúde ainda não conhece a, a, a profissão de quiropraxia como profissão. Sim.